A conta de telefone de uma loja foi nesse mês de R$ 200. Sublinho. O valor da assinatura mensal, já incluso na conta, ó, a assinatura mensal já incluso na conta é de 40 reais. Então, da assinatura mensal qual? O qual dá direito a realizar uma quantidade ilimitada de ligações locais para telefones fixos. As ligações para celulares são tarifadas separadamente. Nessa loja, são feitas somente ligações locais, tanto para telefone fixo quanto para celulares. Para reduzir os custos, o gerente planeja para o próximo mês uma conta de telefone com valor de 80 reais. beleza? Para que esse planejamento se cumpra, a redução, ó, sublinhei, percentual com gastos em ligações para celulares, nessa loja deverá ser de. aí você, meu Deus, meu Deus, nada! Tu já sabe que o problema é de porcentagem, então, tu já está melhor do que quando tu começou essa aula. Então, vem aqui comigo, se liga. Ó, você tem o valor da conta né? vou botar nesse mês o valor da conta nesse mês vou botar aqui nesse mês se você reparar, o valor foi 200 só que tem a assinatura mensal de 40 o resto, porque na assinatura mensal você pode ligar para qualquer telefone fixo o resto quer é ligação celular então nesse mês foi 200 reais Sendo que desses 200 para fixo é 40 reais e para celular é 160. Por que para celular é 160? 200 menos 40 né? Por que, Renato? É, pensa comigo. O telefone fixo né? É assinatura mensal de 40 reais. Agora, o que passar, ele vai pagar aquele ele ligou para celular 160 nesse mês. Agora no próximo mês, o que, é que o gerente quer da conta no próximo mês? Olha só como vai ficar organizado. Próximo mês. Vem comigo. No próximo mês, o que, é que o gerente quer na conta? No próximo mês, família, ele quer que a conta tá legal, seja de 80 reais. Sendo que para ser 80 reais, ele tem o um fixo, que é quanto, galera? 40. E vai ter o celular, porque a conta é o fixo mais o celular. Opa, calma aí. Não saiu aqui. A conta é o fixo mais o celular. Então, vamos lá. O celular vai ser quanto? 40. Por quê? Pô, ele quer pagar 80 de conta. Então, o fixo vai ser 40 e o celular também vai ser 40. Por quê? 80 da conta menos 40. Beleza? Vai dar os 40. Show de bola? Tudo lindo? Agora, pessoal, o que, que a questão quer? Ele quer ó, a redução percentual com gás de ligações para celular. Então, vamos lá. Nesse mês... Vou botar aqui o valor do celular nesse mês. Nesse mês... O valor do celular é 160. No próximo mês... Um mês... O valor do celular vai ser... 40. Aí eu te pergunto, família, ele quer a redução. Vamos direto ao ponto: ele quer a redução. Qual é a redução que vai ter de 160 para 40? Fala para mim aí, bota no bate-papo. Qual é a redução que vai ter de 160 para 40? A redução vai ser de quanto? Fala aí para mim. Show. Tá jogando redução em valor, bota aí para mim a redução em valor vai ser de quanto? né a redução cento e vinte, muito bom, Stefano. Então aqui a redução vai ser de 120. Maravilha. Redução 120. E cara, porcentagem já vai preparado para fazer regra de 3, A Regra de 3. 160 é 100%, 120 é x%. Acabou. 160 é 100%, 120 é x. Acabou. Por que o 160 é 100%? Porque ele é referência. Porque para ter redução, o maior número é referência. Agora é só multiplicar cruzado, família. Ó. ó, tuf, tuf, aqui no zero. Se tiver zero em cima e embaixo, pode cortar. 16 vezes x dá 16x. 12 vezes 100 dá 1.200. x é 1.200 divididos por 16. Família, pega o bizu. Na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta, não fique sofrendo. Você ficou a vida inteira, até esse momento, você passou a vida inteira tentando. Deixa eu fazer as divisores aqui enquanto eu falo. Tentando encontrar qual número vezes 16 vai dar ali, né? A partir de agora, tu vai aprender o método. Opa, deixa eu botar mais para baixo, não é. A partir de agora, tu vai aprender o método MP. E aí, como é que a gente faz? Se a resposta é pra, se a divisão é para dar resposta, a gente olha para a resposta. Aqui vai ser 120, eu vou olhar para a resposta. Primeiro número da letra A é 2, da letra B é 4, da letra C é 5, da letra D é 6 e da letra E é 7. Olha o primeiro número, porque esse primeiro número vai dar ali. E aí, ali, quando eu for dividir, quando eu for multiplicar o 16, só pode ser 2, 4, 5, 6 ou 7. Eu não fico mais perdendo tempo. E como é 120, eu já vou ver logo 7. 16 vezes 7, 112. Opa! Aqui só pode ser 7. Qual é a única opção que tem 7? A letra E. Então, ó, acabou. Marco o V da vitória na letra E. É 75%.